Eu fiz vlog hoje, está sem câmera de casa, o é difícil? Eu vou tentar vlog Se bem-vindos é mais vlog, mas vlog, vai ser despesa, claro, e só com de Elas vieram todas arranjadas, eu vim assim, nem a casa. Amiga, go big or go home. então estou a olhar aqui para baixo. Tchau, mamãe. Vou comer. Tá bom, então. Temos aqui, já vou colocar em casa. Temos aqui. E, que e, e pronto, ela é aqui esporto, então, de ah, okay. é. Temos aqui, isto é ótimo, são os cones de salmão. É e estes são os croquetes, Isto é para ti. É para esta mesa. Não. Está aqui a Corby, a Corby vai casar. -me. Está aqui a Rita, está aqui a Rochinha, está aqui toda a mão. É só do YouTube. Não são secretos. Adoro a cliente. É isso? É. É. É. É que eu, Olha, já Quem é o teu amigo secreto? Eu sei, é, eu é de... não estou a lembrar. É É uma pessoa que ultimamente também tem gostado de lindas Sou oh, Eu sou Brava. Eu acho que faz ser mais pequenos. Não dá-me. É não dá-me. Ah, é um cão. É um cão. é um cão? Não. Como é que isto funciona? É? É. É é já muito bom. Eu mas sou... Mas eu não sou. como é ah, que eu tenho que fazer? Uau, Isto é literalmente um ano próximo. Ah, não, eu é não queria como estás. Eu queria agora experimentar isto. É o o o o ca a ah, a não estás a entender há muitos tempo, Obrigada. Uh! Uh! Eu não, ver, eu não que eu olha, Olha, eu gosto muito dessa manteiga da amendoim de chocolate, pois, by the way. não Já podes. Estamos Mais ou menos, eu já desisti um bocado da minha câmera. Então, a pessoa tem o primeiro. dar aquela água ah, vou... de é que tu gostas, Olha! Uh, não é mais cara que a Então, a pessoa é menina. É mesmo? Hum, Sou não. eu. Não. está. Não está, não está. A é uma receita e do YouTube. É claro! É É Eu já Eu, não mas não. eu já Eu estou contente, porque isto é tipo... É isso e que é, cheirinho. É... É, oh. é muito bom. É Esta rapariga é muito gata, portanto pode ser qualquer coisa. É muito gata. Foi meio a pouco tempo. Eu gosto! Ai, eu falo de tudo em lençol. Isto eu é próprio! Ah, Uau! Gostas! Sim! Mas olham! É muito lindo! É para desalientar-se. Olha, assim. A minha amiga, Ceta, é do meu clube das pequeninas. Sou eu! Sou sempre eu! Já repararam? Hum. Também sou pequena, sou mas, eu. Posso mas também pode ser das roxinhas. Também eu sou pequena! Também não é Eu sou enorme. Teve uma mudança de visual lá há pouco tempo. Yeah. Yeah. I <laughs> Uma big agenda para marcar yeah. é. É. É a Já sei quem é. Ah, e é. com esse saco só pode ser Helena Coelho? Ah, Por acaso. Ah, quase. quase. Três é Paulo, o Vou pôr no automático, tu nunca tinhas com isto. Ai ah, Não, não, eu não. não, Deixa de focar, Canete. Ah, agora sou eu. É, essa máquina é uma na tramada. Arranja um ponto. Arranja um ponto? É, vê se estou focada. Não. Não. não. Agora sim. Então mantém me aí para sempre. Eu tenho um para toda a gente, obviamente. Os meus calvados. é que os revistas a Em alenqueiro. Ah, pronto! O meu presente agora é para uma pessoa. Dária! acho Achas o quê? É para uma pessoa morena. Sou eu! Adriana. A se veste! A outra! É muito sou querida! Sou eu! É e pronto, dá-se bem com toda a gente! É, é Opa, pronto, Vai sair de casa, portanto eu quero. Exatamente. Ai, querido! Dona Brown! Não me toma a expressão! Não é nada. É uma folha. Dá de... muito jeito. Eu acho muito giro. Só para... Para <risos> Estás a defender o jeito Já estás a explicar. <risos> Já estou a explicar o presente. <risos> ah, é o um essencial, <risos> É essencial. Há ah, mais? Há ah, mais. pois lá, claro. Não, mas me engano. Eu já falo... oh, oh, okay, sim. Oh, oh, oh. É é. Um Sext! Vai, Sext! É é, um consigo... é, eu posso, Obrigada. é Obrigada. Obrigada. nada. Você. <risos> é. Vou dizer então. Minha amiga secreta. Sou eu. É Já não, não. Por acaso É uma que casa. Também. É Inês. É Inês. Não. É Inês. Vai se casar! Uau, meu Deus! Ai, vim. Eu acho que um até já pediu os que este aqui combina tá. Já dele, tá. Capa. Capa de... é, Eu sabia que eles de... não não I love É assim. Vocês já repararam que o ursinho da parece no meio... não acho. Mas eu que a uma mãe. O so Não que Olha, olha, olha. Não, é que sou eu. Olha o que que eu Não, não lê. Ai, meu Deus. Olha, como assim não tiraste falda. Nossa. Meu Deus. Eu Eu vou por aqui o passaporte. Não